O céu muda de cor É fácil ver Mas nada entre nós mudou Nem carta de amor Quis responder Nenhuma chama te tocou Que sem você Não há lugar que a luz do sol vai clarear E o mar vai ser azul E as estrelas vão brilhar É tudo tão ruim Sem você perto de mim Me telefone Quando eu te ver O céu muda de cor É fácil ver Mas nada entre nós mudou ah.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 Solidão, me telefono, Vem me ver, tá sufocado o coração. Vou dar um pico no sofrer, jogar pra luz de a solidão quando eu te ver. Quando eu te ver. Te ver